Olá a todos, muito boa noite, seja bem-vindo, gamers. Eu sou o Dark Gamers, estou trazendo mais um vídeo do Iframe, pessoal. Eu quero apresentar aqui para vocês teorias que foram criadas no Facebook, ok? Eu estou numa página do Facebook que é o Iframe Brasil e eu ouvi muitas teorias por lá. Muitas pessoas criam teorias através da nova jornada por longo do. Pronto, prolongo, okay. Houve mesmo muitas teorias pessoal e eu estou aqui para apresentar algumas que eu achei muito interessante para vocês, eu também pedi lá para o pessoal comentar num dos meus comentários, a teorias que eles achavam que seriam mais assim, conveniente para novas, uh, que podia praticamente acontecer e pronto, houve alguns comentários e eu, uh, eu escolhi tipo uma entre quatro teorias que é o do Diogo Fontes, do, uh, do Lucas e o Paulo Henrique. A outra teoria está assim encaixada com o do Diogo Fontes, ok? Mas ah, vamos começar aqui, pessoal. Não se esqueçam antes disso, deixem um like, ok? O like, o comentário, partilhem o vídeo e o vosso feedback do canal para ah, fazermos uma retrospectiva do canal em 2018 depois. É claro que eu vou fazer um vídeo de final de ano, né? Onde que, vamos dizer as coisas boas e as coisas más que eu não estive a gostar desse ano todo. Então pessoal sem muita demora vamos começar com a teoria, a apresentação das teorias ok? Espero que vocês gostem também. Então a primeira teoria é do Diogo Fontes pessoal. A Lotus vaza com balas. Aí a gente vai atrás do Balas, ok? Por explicação e tenta trazer a Lotus de volta. Quando chegamos lá, a gente descobre que o Balas também usa o Warframe e que o dele é o Excalibur Ombra. E aí a gente luta contra ele, mas estando perdendo, aí então a Lotus, para nos salvar, se agarra ao Balas e se sacrifica para vencer ele. A Lotus morre junto com o Balas e tudo, o o tudo, tudo que resta é o Excalibur Ombra. Caído sem vida no chão. Ok, pessoal, um ponto forte dessa teoria aqui do, Alexand do Diogo Fonte é o seguinte: é que ele ressa res reserta, <risos> ressalta que o Balas uh, também pode controlar o Aframe, e que nesse caso o Aframe que ele controla seria o Excalibur Umbra, dando início assim à jornada do Sacrifice que seria o sacrifício da Lotus para nos salvar contra o balas E a única a única forma que a gente adquiria o Excalibur Ombra seguindo ele está morto morto entre aspas, caído no chão, sem algum sinal de vida, quer dizer, sem alguma operação, e nesse caso que nosso operador fazia transferência para poder dar a, a, a, animação assim ao Excalibur Ombra. Uh, também temos uma seguinte teoria que é recertada ao mesmo tempo para a teoria do Diogo, que foi feita pelo Alexandre, Alexandre okay? uh, a teoria é o seguinte. Ela chegar ao Balas, ok? Os dois são jogados em uma outra dimensão, como se fosse um tipo de void, ficando uma ponta solta para outra jornada, podendo ser feita somente com o Umbra, uh, tendo assim um novo resgate, e aí estaria Balas e Lotus vivo, ou um, ou um dos dois mortos, ou só um dos dois vivos. Uh, nesse ponto eu diria que quer dizer que era o início a um desfecho novo, a uma nova jornada seguindo, depois de, depois de nós termos encontrado com a que seria a ressorta da, da teoria do Diogo Fontes, depois a gente tem encontrado com tem lutado com o Scalibur a lotus para se sacrificar agarrava se o balas e aqui o Alexandre Alexandre, Alexandre ah, Uh, Junta tá dizendo que, nesse ponto, o ponto que ela agra -se, uh, agrava seu balas, eles jogava-se por um tipo de uma fenda, que seria um tipo de void diferente e um ponto de dimensão, dando assim uma continuação a outra jornada. Mas, vendo com um ponto que, na uh, que o Diogo Fonte citou era do Scaleballumba, depois a gente ter lutado com ele e tudo mais, ok? E a gente podia sim vencê-lo no momento que a gente vence vencesse o. O Excalibur Umbra, a gente, quando a Lotus sacrificasse com o Balas, né, fosse para outra dimensão, o Sicano com o Excalibur Umbra, só a gente fazendo a nova jornada com ele. Só podemos fazer essa nova jornada com ele. Isso é que o Alexandre está tentar citar contra a, jornada, a, a teoria do Diogo Fontes. A próxima te, a, teoria seria do Lucas. A, é meio louca essa teoria, mas vale a pena citar porque eu acho interessante. O Stalker é um Umbra um tipo diferente de tenor ou um warframe que não precisa de tenor, uh, que no caso é uma nova linha de frames que vai entrar no jogo. esses balas pode ser tipo, de, tipo alotos deles, só que do mal só é a teoria. Uh, acho interessante porque ele cita que existe, vai haver um novo Stalker, mas em formato de Umbra, que é um Stalker que não precisa. Que, quer dizer, que Umbra seria um Stalker que não precisasse de Tenors. É um comandado, como assim, um A-Frame, um com vida em si, com uma consciência, com um pensamento, que fazia o que ele bem entendia. Que o Balas seria o, como a Lotus, como a nossa Lotus, né? aquela pessoa que dá-se comandos aos uh, Tenors, uh, por exemplo, o Lot dá-nos comandos para nós fazermos as cenas todos mas este aqui seria diferente que o Bala seria tipo a pessoa que comandasse essa nova linhagem de Warframe com centenas, ok? É, acho muito interessante essa teoria, uma das teorias que me acho, chamou muita atenção, seria essa mesma teoria, essa teoria do Lucas, ok? A próxima teoria seria do Paulo Henrique. Eu acredito que a Margulis e a Lot sejam a mesma pessoa, ah, este, ah, quer dizer que a Lotto estejam presas dentro do mesmo corpo, que pode ter sido uh, uma cartada do Balas para que ao ser executada a Margalith não morresse e que a lote usasse aquele capacete para uma forma de controlar a consciência da Margalith dentro da cabeça dela. Então pessoal, uma boa inter ponto, um bom ponto interessante nessa teoria aqui, criada pelo Paulo Henrique seria que como na jornada uh, quando Balas chegou e tirou o capacete, desligou a Lotus daquela máquina. E quando ela tirou o capacete, seria o, naquele momento que a Marguerliss teria reconhecido o Balas diretamente. Que a Lotus teria perdido a sua consciência, dizendo assim, o seu comando naquele do corpo quando tirou a, o capacete. E a, a consciência da Marguerliss veio à tona e reconheceu o Balas. Isso seria um ponto muito interessante a citar nessa teoria que o, o Paulo Henrique quis dizer. Eu acho muito interessante mesmo esse ponto, que... Elas tão, tanto a Lotus como a Margarita estão no mesmo corpo só, mas só que quando retirado o capacete, a Margarita retornasse ao corpo, a consciência dela tornasse a consciência principal e tornasse, tomasse conta de, do corpo, reconhecendo assim o Balas e dando assim ao início a nova jornada ao início da jornada que nós vamos atrás do, da Lotus, tentando resgatá-la do Balas e tudo mais. Pessoal, realmente espero que vocês tenham gostado, ok? Não foi fácil encontrar escolher em essas quatro teorias. Foi difícil, eu jogo que foi difícil, ok? Mas eu espero que vocês mesmo tenham gostado por si. Uh, eu estou tentando melhorar muitos pontos aqui no canal. Eu espero que vocês também deixem que eu devo melhorar aqui. Deixam de vídeos. Sugestões de vídeos para eu poder desenvolver depois. Ok pessoal, um, entre dia 1, mais ou menos assim, é meia-noite por si. Vou tentar lançar um vídeo nesse. no dia 1, meia-noite, dia 31 de.. Desde dezembro à meia-noite vou tentar deixar um vídeo se lançado já para vocês, ok? Das, das cenas positivas e negativas, uh, dizendo-se um feedback do canal, ok? Espero que vocês também tenham, vão gostar, ok? Espero que sim. Ok, uh, não se esqueçam de deixar o like e comentar o vídeo, ok? E até a próxima pessoal, muito obrigado por acompanhar o canal, ok?